Olha só que loucura, Fredão, tamo aqui mais um dia Eu morri no final do vídeo passado E aparentemente eu não salvei onde eu deveria salvar Então Mó rolê, velho. Vamos ter que voltar lá em cima, demorou? Tudo bem pra você? Inclusive eu mudei a posição do meu VTuber Pra vocês conseguirem enxergar as legendas Peço perdão pelos últimos dois vídeos Os próximos vão ser assim, desse jeitinho Vocês vão conseguir ver Alô, roubou do mapa, você tá aí, você vai me dar um susto Sim vamos. Um surgiu. Vamos continuar. Ai meu Deus! Ai meu Deus! Calma aí. Fred? Fred? Eu fiz merda, Fred! Eu fiz merda, Fred! Não, não é pra não é pra ir nela, não é pra ir em mim. Puta que pariu, Fred teleportou. É isso mesmo, rapaziada. É isso que vocês viram. Puta que pariu, não vai dar não. Calma aí, calma aí. Não corre, tica, pelo amor de Deus. Eu fiz merda, Fred. Eu fiz merda. É isso mesmo. Ai! Ai, ai, ai. Calma, calma. Entra. Oi, Tica. Belezinha? Uh, não sei, não sei, não sei nem de quem que você tá falando. Só sei que eu vou subir aqui, ó. E vou pro lugar que era pra eu ter ido antes. E eu não fui. Porque eu, eu fui burro agora. Peço perdão. Tá, tranquilo. Tá. Aqui. Ah, nem foda-se que você me viu, velho. Meu Deus! Ok, beleza. Você tá, tá me segurando o um rodo meio estranho. Ok, tudo bem. Vamos ver se agora o jogo deixa eu ler a legenda. Vai. Freddy, it's not opening! Como desfortunado. Head the wall of the to the back of the arcade. <flaugumentaram> de boa, de boa. Será que ele me vê se eu passar aqui? Ai, ai, ai, ai, ai. ai, ai. <risos> Filha da puta, mano. Morri, morri, morri muito, morri muito. Morri muito, morri, morri demais, morri demais. <risos> Aaaaaaah, eu não salvei de novo, eu vou ter que andar tudo nessa porra. Roxy? Roxy? deus do céu, véi Nobody will miss you. Oh my god Ela me viu Tá aqui em mim, velho Ela tá aqui em cima de mim, mano! É, ele entrou na portinha Quase que o me viu, véi Ok, tudo bem, tudo bem, tudo bem Ok, porta, essa não vai abrir também a pizza Tá, encontrei outro jeito de entrar no escritório de segurança Tá, ele não especifica se é uma outra porta, né Outra forma de entrar Que saco, mano <risos> Fudendo, velho. Tá, não posso sair da lixeira agora, velho. Ela com certeza vai me ver. Ela vai entrar na portinha. Beleza. Ok. <risos> Maluco. Como é que eu saí vivo disso? Opa. Acho que encontrei o caminho alternativo. Foda-se. É isso mesmo. Let's go. Ai, caralho. Que porra é essa? Que coisa horrível. Que coisa horrível. Que bicho feio da porra. Calma. Carrega estamina. Carrega estamina. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Meu nome. Credo, que bicho feio, mano. Tá, ok. Vamos lá. Cartinha pra nós ler. Registro de manutenção. O Chica Fearing Frenzy na padaria não desliga. Mesmo desplugado, o jogo continua funcionando. Não é possível que ele tenha tanta carga residual. <risos> Minimamente creepy, né? Eita, porra. Calma, susto. Toda sala de segurança parece a sala do FNAF 1, velho. Oh, finalmente, um save point de novo. Beleza. Tá salvo. Ok, vamos lá. Ah, era pra pegar o distintivo. Obrigado. É muito fofinho esse negocinho, velho. Tá, deixa eu pegar. Extintivo de segurança. Emergency lockdown ativado. Puta que pariu, velho. Tá, ok, isso eu já sei. Não, não, não. Freddy, eu não sei o que aconteceu. O que eu fiz foi pegar o bicho. Não se Puta merda, eu vou ter que ficar dando volta, mano, eu não tenho onde esconder, velho. Fodeu. You da hora, da hora, da hora. Ok, tem alguma coisa que eu não vi. Ah, eu consigo apertar o botão. Por que, que da outra vez eu não consegui, velho? Tô ligado, sim, vocês querem me ajudar, beleza, eu confio muito Por que que você fala que vai me ajudar e depois você fala um bagulho desse? Como é que você quer que eu confie em você? Oh, a energia tá acabando, velho Ô Fredão, na moral, apressa aí, mano Apressa o rolê aí, meu Deus, ó o bicho fodido Ô oh, meu Deus, tem ninguém aqui não, mano, tem ninguém aqui não, velho Fred, porra morri. You think Eu não tô entendendo mais nada. Meu Deus, o copinho voando, velho. Ah, não é, não quer dizer, talvez seja. Nossa, vai fechar em cima dele. you can't. Ah, mudou o barulhinho. Acho que tá. Vamos quase lá, hein. Ufa! Ah, não foi, não. Ah, nossa, velho. Vai se fuder, Fredão. Porra. Vaza daqui, velho. Ah, deixa eu salvar aqui, né? Pelo amor de Deus E... Oh, meu Deus Oh, meu Deus Calma aí Calma aí tá Tudo bem Eu não fiz nada pra vocês Por que vocês estão com raiva de mim? Ah, vai tomar no teu cu, jacaré Chatão, mano Aí, ó, atravessa essa cara aí, vai O que foi isso? Por que minha câmera virou pra aquela direção e fez esse barulho? Será que foi bug? Ah, o Roxy tá ali Olha os bonequinhos da Roxy, que lindo Ok O que eu tenho que fazer agora mesmo? Encontra a sala VIP nos fundos do balcão de prêmios Certo Mano, olha esses bichos, velho. Ah, os classiquinhos aqui Eu queria tanto um desses na vida real Tá, sala VIP no fundo do balcão de prêmios você Ai meu morrer, Deus, você não me viu! Você não me viu! Tá aqui, imagino que não seja porque tá fechado. Roxy, por favor, não me machuque. Ok, que isso? Bolas, achei que fossem bananas. Tá, pra cá não é também. Caraca, velho. Onde que é isso? Será que é no próprio elevador, mano? Ou se pai é ali mesmo onde ela tava, mano. Só que ela tava bloqueando o caminho na hora. Será que tem alguma coisa pra distrair ela aqui? Tô! Me ajuda! Onde? Onde? Ai meu Deus, foda-se, só fui. Entra. I bet I'm your Tá safe. You can hide forever. Vem cá, salva. Será esta Ninguém sala? Vive, vive, vive! É Meu Deus, esse moleque cansa muito rápido, véi. Tá, mano, que bom que ela é meio burra, né? Tá, ela foi pra outro lado. Olha, mano, ela consegue abrir uns bagulho que eu não consigo. Calma, Gregory, não chora. Não chora Aguenta, aguenta E tem esconderijo aqui Ok, ela tá bem ali Não sei se vocês conseguem ver, mas eu tô vendo ela passando ali Tá safe Será que é a sala VIP? sim travou que será isso delícia gelada do Fred que delícia literalmente ela tá vindo aqui né se, se não é aqui é onde essa porra hey kid, come on out. I found the Unfortunately, I do not think there is a way to reach it without becoming a VIP. not a very lucky there is not a fire. I Obrigado, can't get out of here. Get to the elevator. Find a safe path Que isso? <gasps> o resto eu peguei um Patinetezinho. Ah tá, foi a câmera. Que aleatório essa câmera do nada, velho. Tipo, não é como se eu, se eu não soubesse que ela tá ali. Hey kid, come on out. Eu sou só um nenê, não faça nada comigo, eu sou apenas um nenê fofinho. Desgraçada, né? Ela consegue passar por todo lugar que eu não consigo foda que se ela me ver dali Ela consegue vir atrás de mim, né? Calma, meu bem Ok, tá Acho que eu consigo salvar aqui de novo E... Vamos embora, mano Eu não sei se é desse elevador que ele falou, mas... Eu vou tentar, de qualquer modo Ai, meu Deus É isso, mano, ok <risos> Free mapa. Eu Free tenho map. mapa. Eu tenho mapa. Eu já tenho. Eu já Move. tenho. Eu... Gotcha. Que moça bonita, formosa. Where am I? Look at all this stuff. Freddy? Freddy, are you there? I'm trapped. I'll bet you think you're real clever, Gregory. Yeah, I know your name. You're in big trouble. This não é a noite para be wasting meu tempo. Então, você vai esperar lá e perdido e encontrado, até que seus pais ou a polícia chegasse. Caralho, vai chamar a polícia pra... Eita, caralho. Você Ok. Isso foi estranho. Encontrar a doca de carga sobre a parte de alimentação no primeiro andar. Escape do Achados e Perdidos Cara, que porra é essa, mano? Oh, shit!